E aí galera que tá falando aqui, o Paulinho da MPC, como é que você tá hoje? Surubático, Macambuzo, marazzo, pré-morto, ideia de zumbi, se sentindo a 28ª pessoa depois de ninguém? Acabaram os seus problemas. Galera, o que você vê quando te vê? E o que você vê quando vê esse sapo aqui, ó? Você quando olha para esse sapo, o que você vê? O que você imagina? O que você tá vendo aqui? Pô, o sapo vem com a figura de tantas coisas, né? Às vezes de um ogro, às vezes de uma figura de feio, ah, mal sapão, mal sapão. O, o sapo, né? a princesa que deu um beijinho. Ah, o sapo talvez um bicho asqueroso, um bicho fedorento, meloso. Talvez você veja um sapo assim e você está vendo essa imagem aqui, vem na sua cabeça isso. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. O que Deus vê quando te vê? E o que Deus vê quando vê esse sapo? A sua ótica é diferente da ótica de Deus. E nós temos uma ótica totalmente deturpada, é míope, ela é embaçada. E quando Deus olha para você, Ele vê algo diferente, como nesse sapo. Então, você está olhando para o sapo e está vendo o sapo. Mas Deus vai além. Deus tem o olho de Tandera. Visão além do alcance. Thunder, Thunder, Cats. Uou! Vamos ver como Deus vê realmente esse sapo. Gente... Esse sapo, na visão e na ótica de Deus, você talvez é esse sapo, mas Deus vê um príncipe. Você é esse príncipe. O que Deus vê quando te vê? Vê uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa com perspectiva, uma pessoa que tem muito potencial. Não deixe as pessoas tirar o valor que você tem. Você tem muito valor. Então, galera, olha, você pode ser até considerado um sapo. Mas saiba de uma coisa, Deus te vê diferente do que as pessoas estão te olhando. Então acredite no que Deus está vendo. O que Deus vê quando te vê. Você foi criado para ser um príncipe e uma princesa. Saiba disso. Você tem um valor enorme. Deus abençoe vocês. Não deixe as pessoas tirar o seu valor. Você é muito especial. Deus abençoe você.